Eu gosto de surpresas, mas daquelas surpresas agradáveis. Eu sei também que você gosta de uma surpresa legal, não é mesmo? Você sabia que nós poderemos ter muitas surpresas no céu? E você sabe qual é o caminho para chegar até essa surpresa? No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz assim... Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem sabe, quando você não chegar no céu, você não encontre uma pessoa a qual você pregou o Evangelho a ela. Então não perca a oportunidade. Fale desse Deus que você conhece, desse Deus que te transformou para todas as pessoas que você tiver contato. Talvez elas, você não saiba, mas estarão lá no céu te fazendo a maior surpresa da vida. Faça isso, não perca a oportunidade de ir por todo mundo e pregar o Evangelho. E que Deus te abençoe.